Vamos lá então, é, mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo, um vídeo quase definitivo agora da Dual Batch, vou fazer mais um aqui e vou excluir os dois anteriores porque eu vou juntar tudo em um só para facilitar e depois ainda tem que fazer outro vídeo sobre a retirada, né? que eu ainda não fiz a retirada e sobre a promoção também que eles lançaram aí. Então, é, para quem ainda não conhece a Dualbet, é um site onde você pode criar duelos com amigos ou até mesmo bolão. Você cria duelo e duela contra uma ou dois adversários. Né? Aqui no caso, aqui chamam amigos de fregueses, é uma forma de chamar aqui. Então você duela ou também cria bolões é, e chama os fregueses para participar do, dos bolões e aí você ganha é, quando você, logicamente, vencer o bolão, né? acertar o placar ou quando vencer o duelo, então aqui essa é a, a página principal aqui da dualbet, basta fazer o cadastro aqui, é bem simples, como em qualquer site que você costuma abrir uma conta, eu recomendo sempre depois que abrir a conta você vir e verificar sua conta através do, do, do contato né? Tem um lugar aqui onde você envia os documentos, estou procurando, acredito que seja perfil. Você clica lá e envia uh, seus documentos. É outra forma também, você entrando aqui no suporte e quando não estiver disponível o chat, você envia mensagem. Quando estiver disponível, você pede um e-mail para enviar seus documentos. É o que eu sempre faço quando abro conta em algum site, e principalmente casas de apostas. Depois... De estar aqui na sua conta é muito fácil trabalhar aqui, encontrar os jogos, é, para fazer os duelos, né? E os bolões também. Quando anteriormente, quando você fazia um cadastro aqui, você ganhava 30 para começar. Agora eu já não sei mais se eles estão oferecendo esses 30. Porque eles estão com uma outra promoção aqui que eu acho até melhor. Você vindo aqui em ajuda, promoções. Você deposita e eles dão 50% do valor do, da primeira compra é, aqui na do Elbet. Né? Então, se depositou, ganhou 50%. Isso é acreditado em até dois dias úteis. Segundo informaram, não tem prazo para pra cumprir o rollover. E o rollover são total de apostas de cinco vezes o valor do bônus recebido. Ou seja, digamos aí que você deposite 500%. Você ganha 250 e tem que rolar esses 250 é, cinco vezes, segundo o informado aqui. É, depois você tem que verificar sua conta, por isso que eu já digo para você verificar antes. E para verificar aqui você precisa de um documento oficial com foto, comprovante de residência, foto com selfie, é, com documentos em mãos. Uh, depois tem algum, algumas outras explicações aqui, né é, para não ter nenhuma nenhuma conta duplicada não ter duas contas no mesmo IP no mesmo computador na mesma residência é, caso contrário você pode ser bloqueado então é bem simples aí você ganhar 50% de desconto vamos ver aqui quanto que você pode depositar aqui tem alguns valores já pré-configurados não acho que não tem como você editar ó, outros valores você vê que tem uma uma pequena taxa aqui né você deposita um valor mais na sua conta você fica com outro valor. Você deposita, por exemplo, 120, mas fica com 100 na sua conta. É, segundo informaram também aqui no chat, não sei se podem mudar isso depois, mas quem recebeu a primeira promoção, de, de, que recebeu, quando fez o cadastro, o cadastro, recebeu 30 Dual Coins, não pode participar dessa outra promoção aqui, segundo informação deles mesmos. Vamos ver aqui como, como funciona o site. Aqui é muito simples, né? você procura aqui os próximos jogos que tem por aí. Tem do, Brasi do Brasileirão, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Copa Paulista. Para encontrar aqui os fregueses, é né? muito simples também, você clica na aba Fregueses. Depois clica em Encontrar Fregueses e vai ver algumas sugestões aqui. Você pode clicar em qualquer um deles. Logo depois que você clicar neles, você desce a página e vai em seguir freguês, pronto, já estou, já estou seguindo ele. Quando eu criar um duelo ou um bolão, um, é, basta convidá-lo. Também eu posso criar duelos, clicando na aba duelos, depois iniciar novo duelo. Daí fica fácil só você escolher é, o campeonato e o time. Escolhe o time, coloca um valor, tem que ser valor arredondado, tipo 10, 20, 30, 40. Pode oferecer o um empate, se quiser, para a pessoa. E você pode duelar contra um freguês. Aí você vem aqui na lista e procura seus freguês. Por exemplo, aquele que eu acabei de adicionar, ele está aqui em último. Eu escolho ele e lanço o, o duelo. Também eu posso enviar o duelo para a galera, que aí ele vai ficar aqui na, na galeria e quem com, for fazer, for procurar, vai encontrá-lo aqui na galera ou galeria, né? Não tem nenhum porque ninguém ainda fez, ah, já fizeram aqui do jogo do Grêmio. Você já encontra algumas opções. Quando você encontrar aqui, você vê que o primeiro duelo é alguém abriu o duelo postando aqui em um dos dois times. Ele pode ter aberto no Grêmio ou no Flamengo. Alguém já preencheu um time ou outro. Sobrou um empate, se eu quiser eu clico em aceitar, escolho o empate e clico em duelar, mas não vou fazer isso. Uh, aqui nesse outros, nesses outros exemplos, aqui por exemplo ninguém escolheu o Flamengo, eu posso aceitar e escolher o Flamengo, mas não vou escolher aqui nenhum por enquanto. É, detalhe interessante que depois de você aceitar duelar, não tem como cancelar, não tem como sair é, do duelo. Criar bolões também é da mesma forma. Você vem aqui escolhe um bolão qualquer. Você pode criar ou participar de um que já existe. Eu vou procurar algum aqui que já existe. Vamos ver se temos. Vamos ver do Flamengo. Temos um aqui criado. E tem alguns bolões que você encontra é, em algumas oportunidades. Que são bolões criados pela própria Dualbet. esses têm o um valor do prêmio muito maior. Deixa eu ver se eu for aqui na... Na página principal, se vou encontrar algum deles. Ainda não tem nenhum disponível aqui pela própria casa do Elbet, mas geralmente você vai encontrar alguns com o valor, um valor muito superior do que os bolões que nós mesmos criamos. Na próxima aba aqui, você vê o ranking, né? Vê a posição que você está aí. E para estar nesse ranking aqui, você vê que tem um ranking geral, mês e semanal. Aí tem alguns critérios, que é o número de vitória. E esse cartão amarelo é o número de desistências. É, seguindo em frente aqui, você tem as mensagens. Que é, são as mensagens de duelos aceitos. Duelos uh, recusados, derrotas, vitórias. É, mensagens que você recebe da própria duel batch. Aqui em Strato você vê os duelos que você fez, né, os valores. Tem uma comissão por cada duelo que você abre. Aqui por exemplo, que é 0.5. Já tem uma outra aqui. Que eu ganhei 1, um, então não sei exatamente qual é a porcentagem, mas é, geralmente é sempre 0.5 ou 1. Tem uma outra comissão também por vitória, cada vitória é, que você consegue aqui você paga é, 10%. Por exemplo, eu fiz um jogo onde eu apostei 10 e venci o jogo, então eu deveria receber outros 10%. E eu acabei recebendo 18, porque tem uma porcentagem de 10%. Né? Eu Postei 10 contra apenas um jogador, ganhei outros 10, ficando com 20, menos 10%. Fiquei com 18 no final. Então tem sempre essa comissão também por vitória. É até uma pequena comissão que não faz muita diferença aqui na Dual Coins, na dualbet. É, outro ponto interessante aqui, que você pode ganhar também com a Dualbet, é, é com afiliados. Você vem aqui sobre a foto do seu perfil, clica em afiliados e você pode pegar esse seu link e compartilhar. E você ganha 5% de todos é, os seus afiliados, 5% de todo o valor que ele utilizar e duelar aqui na conta dele. Então... Resumindo, é assim que funciona a Dualbet, só falta saber se realmente é pago, né? em quanto tempo pago, segundo informações, isso pago em 4 dias, é, para saber realmente se é um site confiável, por isso ainda estou testando e se pagarem realmente vale a pena para quem curte é, esse tipo de site, abrir alguns duelos e até mesmo bolões aqui na Duelbet. então vale a pena. Vale a pena, na minha opinião, depois de saber se pagam. Principalmente também por essa promoção aí que dá 50% sobre o depósito. É mais recreativo, né? Não é um site de aposta. É mais para você doer aí com seus amigos uh, e com quem curte participar desse tipo de, de site. É esse site que eu queria compartilhar, Duelbet. E como eu falei, vou apagar os dois vídeos anteriores, porque estava cheio de, de erros e até mesmo o áudio não ficou muito bom então é isso aí e até o próximo